E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo E bom pessoal, hoje estarei aqui no AKW trazendo mais um vídeo para vocês E beleza né, bora voltar com a série de AQW porque a gente está precisando Bom, hoje o que, que eu vou mostrar para vocês e o que, que eu vou fazer Bom, hoje eu vou solar uma coisinha ou outra, assim, tipo, só para mostrar como essa nova classe funciona, assim, tá? E eu vou mostrar também para vocês é, <risos> o PVP com ela, beleza? E como táticas que você pode fazer com ela, tá? Aí, beleza. Eu tô aqui pelo site, tá? Porque eu não tô pelo bot, eu tô pelo site mesmo. Então, beleza. Se tiver algum problema, é que eu tô no site e eu acabei fazendo alguma merda. Então, bora lá. Primeiro de tudo, vamos lá no Elemental. Opa! E beleza, bora lá. Uh, primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês o que, que vocês têm que fazer com essa classe. Ok? Bora lá. Primeiro de tudo, vocês vão usar Full Look... E na classe você vai colocar wizard, beleza? É isso que tem que fazer. Full Luke. Luke. Luck, né? Lucky. Luck. Lucky. Wizard, beleza? Aí Lucky também na arma. Ok? Bora lá. Aí vou explicar para vocês que cada skill faz enquanto eu tô matando ele. Beleza? Essa skill aqui, ela simplesmente.. Dá um dano moderado E aplica Corrupter né? Ou seja, quando o Corrupter Tá em você ó, Vou até mostrar de novo ó, Corrupter. O Corrupter Ele faz o seguinte Ele não deixa a sua auto skill é, Atacar mais de 3 Ao mesmo tempo Isso quer dizer, essa classe também é para farm Sim Se você não quer atacar mais de 3 Só um, você usa isso daqui Aí beleza, já tá focado não precisa mais usar a não ser que aparece o Fade aqui dele beleza aí ok segunda essa daqui não é um aplicadora nenhum ela simplesmente aplica quatro tipos de buffs né são quatro tipos aí beleza esse daqui a terceira Skill ela ou ela pode te dar mais defesa ou ela pode simplesmente te dar vida aleatoriamente eu já consegui rilar 800 de de Hot, Beleza? Que é real of Time. Alguma coisa assim. É, aí, beleza. É o máximo que eu já consegui até agora. Eu também consegui ela há pouco tempo. Eu não, eu não fiquei usando ela muito. Então, beleza. Esse último aqui, ele dá um dano massivo. Pode ser aplicado em até 6 usuários. Monstro, se você preferir. Beleza? E o seguinte, galera. Ele aumenta os buffs desse daqui ó 800 vocês acabaram de ver desculpa voltando ele aumenta o poder dos buffs desse enigma beleza então como vocês podem ver eu tô ritando bem agora né porque o buff, buff aumentou então bora lá bora ver o que que vocês têm que fazer para solar com essa classe muito simples ai galera ela rita muito fácil muito fácil mesmo então Bora lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tão vendo aqui? Eu vou ver se meu... Aí, ó. Corruptor foi pro Fade. Beleza. Eu posso tacar mais de três. Aí, ó. Aí, ó. Viu? Tô tacando os três. Se você quer continuar farmando, não use essa skill, tá? Aí, beleza. Pra farmar, é o seguinte. Você usa essa... Essa e depois essa. Essa daqui, ou, é precisa, ou você ganha defesa ou você ganha real. Os dois são ótimos, beleza? Então, bora lá voltar pra solar o boss. Dica pra solar o boss. Seguinte. Você vai usar o Enigma. Depois você vai usar pandemônio, Depois você vai usar a primeira skill, que é o Corrupt. Aí depois você usa essa daqui. Beleza? Aí você vai alternar entre essas duas aqui, essa daqui de vez em quando você usa pro buff voltar, beleza? Aí, ó. Aí você usa isso daqui quando ela estiver liberada, sempre usa ela, tá? Não tenha medo, essa classe, ela ganha mana muito facilmente. Então, vamos lá. Buff aplicado. E sempre que você puder ativar essa outra skill, essas duas últimas aqui são muito importantes. Nunca deixe de não ativar ela, beleza? Ok? Aí, bora lá. Aí, bora usar a primeira skill para hitar melhor, beleza? Aí, ó, vocês puderam ver ter 3k. Não é muito, mas é um bom hit. Então, bora lá. Ok. Bora alternar. Enquanto esses dois carregam. Aí, beleza. Usa esse. Usa esse. Aí, beleza. Com essa classe, não é muito difícil você não hitar 5k, tá? É... É fácil ir tá se colocar com ela, então vamos lá. É, eu vou no PVP agora, com ela, tá? Só pra mostrar como é que é. lá é Join Bloodroots. Blood Bora ver se tem gente lá. Ok né galera, era isso que eu queria mostrar a vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei, adicione os favoritos e espalhe pra todo mundo que eu vou voltar a fazer vídeos como sempre, tá? Eu vou tentar aqui, tá? Eu estou numa semana de revisão aqui e tudo, tá? Mas eu vou tentar fazer vídeos diariamente ou pelo menos semanalmente, tá? E espero que vocês tenham gostado, eu... Trouxe eu já tenho todas as classes que eu queria, tá? Eu já tenho a Pyromancer, já tenho mais umas 15 classes lá no meu banco, tá? E eu vou voltar a trazer vídeos, ok? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e é tudo, beleza? Falou, galera!